Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kenna Academy Brasil. Nessa aula, eu vou falar sobre duas estruturas bem importantes e vou começar pelos rins. Os rins estão localizados nas fossas lombares, um de cada lado da coluna vertebral. Eles são envolvidos por uma abundante camada de tecido adiposo. Eles possuem o um formato de feijão medindo aproximadamente 10 centímetros de comprimento e 5 de largura. Os rins filtram o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo, como amônia, ureia e ácido úrico. Os rins também excretam substâncias exógenas, como medicações, e eles também produzem hormônios, como aldosterona e prostaglandinas. Já a segunda estrutura que quero falar nessa aula são os néfrons. Há cerca de 1 um milhão de néfrons em cada rim. Eles são constituídos por um longo túbulo, denominado de túbulo néfrico, e pelo corpúsculo renal. O néfron é a parte funcional do rim, sendo essencial no processo de formação da urina. Ele também Filtra os elementos do plasma sanguíneo e elimina através da urina as excretas indesejadas. Isso é tudo para essa aula e até a próxima!